Esse texto não é sobre você, é sobre mim, é sobre eu não saber lidar, sobre todas as noites embriagadas por aí e os maços de cigarro que estão no meu bolso. Eu ando meia perdida, mas me diz quem não tá. Eu passei a gostar mais da vida quando eu parei de me preocupar com o que todo mundo ia pensar. Eu não sei ficar, acho que sumir é sempre a melhor solução. No fim, é medo de machucar o coração. Eu ando cometendo muito mais erros e não me arrependo. Parei de colocar expectativas em quem não merecia. E entendi que não é preciso ter alguém para ser feliz. Por mais que nas noites de carência eu queira desesperadamente ter alguém, ninguém vale mais que minha paz. Eu já não tenho mais tanto tempo para escrever. Porque eu ando muito ocupada vivendo novas histórias. Esse texto não é sobre você. Mas o fim é. A única coisa que sobrou de você em mim foi essa mania de transformar dor em poesia. Mas, Moreno, já não tenho mais dor. Não há mais nada de você aqui. Mas há muito de mim. E esse vazio que você costumava ocupar... Agora eu tento preencher com bebida.